E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos resolver um exercício a respeito de distância total percorrida. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. A Aline recebeu o seguinte problema. Uma partícula se move em linha reta com velocidade vt igual a menos mais 8 metros por segundo, em que t representa o tempo em segundos. Em t igual a 2, a distância entre a partícula se o ponto inicial era de 5 metros no sentido positivo. Qual é a distância total percorrida pela partícula entre t igual a 2 e t igual a 6 segundos? Qual expressão a Aline deve usar para resolver o problema? Ou seja, nós devemos marcar uma dessas alternativas. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, vamos lá. A chave para esse exercício está em distância total percorrida entre t igual a 2 e t igual a 6 segundos. E quando falamos entre, estamos interessados em valores entre esses dois, mas os extremos não fazem parte. O que significa que essa informação que diz que quando t é igual a 2 segundos, o ponto inicial era de 5 metros, no sentido positivo, não faz diferença nenhuma. Ou seja, é uma informação informação desnecessária. E se você olhou as aulas anteriores, pode ser que automaticamente você pense se eu quero encontrar a distância percorrida, eu só preciso integrar de 2 até 6 a função velocidade. Mas será que isso é verdade? Aqui você tem que tomar muito cuidado. Se a pergunta fosse qual é o deslocamento da partícula entre 2 e 6 segundos, isso aqui estaria correto. Ou seja, essa integral representa o deslocamento de t igual a 2 até t igual a 6 segundos. Mas não é isso que está na pergunta. Está qual é a distância a distância total percorrida pela partícula é entre t igual a 2 e t igual a 6 segundos. Ou seja, é o comprimento total do caminho da partícula. E uma maneira de pensar nisso é que você não integra a função velocidade, mas sim o módulo dela. Ou seja, nós calculamos a integral de 2 até 6 do módulo de vt dt. Basicamente, é o valor absoluto da função velocidade. Essa integral vai nos dar a distância de t igual a 2 até t igual a 6. E se olharmos as alternativas, a resposta está aqui na letra C. Na letra D nós temos o deslocamento que pode causar uma certa confusão, mas essa não é a alternativa correta. Na letra B você tem a derivada em 6 que vai te dar a aceleração em t igual a 6, portanto, essa aqui também não é a alternativa correta. E na letra A nós temos o módulo da diferença das velocidades, e que também não é a resposta da nossa